Deixa eu te fazer uma pergunta, Esse é seu sonho ter um cartão black? Ter um cartão que te possibilite aí, principalmente a entrada em sala VIP, nas suas viagens? Então fica até o final desse vídeo aqui, porque de repente vai ser seu primeiro cartão black para uma forma simples de conseguir. Simples entre aspas, né? não, não é tão simples porque o cartão black é para pessoas de alta renda, mas... É, com alguma estratégia você consegue ter esse, esse cartão provavelmente bem esse vídeo aqui é para te mostrar as novas condições que você conseguir um cartão Platinum ou Black no no banco Inter então a gente já vai logo aqui para a tela do computador para a gente já ter mais informações sobre esse cartão de repente você não conhece ainda sobre o banco Inter é, aqui já tá falando para primeiramente sem anuidade tal vamos resumindo aqui né bem o Inter, ele possui os cartões dele, o Gold, o Platinum e o Black. Eles possuem é, a modalidade de cashback. Ao pagar sua fatura, você precisa estar com a fatura em débito em conta para poder receber o cashback da fatura. Vamos continuar aqui no site. Então, fatura de débito e crédito sem anuidade, eles têm exatamente o que eu acabei de dizer. Outra coisa muito bacana que você tem aqui no Banco Inter é esse, tem o um limite de crédito na hora. Em que, que ele consiste? Com CDB mais limite de crédito, você faz seu investimento em CDB e tem sua aplicação automática convertida em limite para o seu cartão de crédito. Você pode usar esse valor como limite por quanto tempo quiser até decidir resgatar o dinheiro. No que consiste? Quando você faz um investimento pelo Banco Inter, você, aquele valor que você investiu, vamos supor, você tem um limite de R$100 do seu cartão. Se você investisse mil reais no Banco Inter, pelo CDB mais limite de crédito você vai ganhar mais mil reais de limite no seu cartão de crédito então você vai poder utilizar até o limite aumentado da forma que você bem desejar de acordo com o que você investe vamos continuar praticidade pode chamar de cartão virtual de crédito e débito sim todos os fazem isso é cartão de é, virtual é pagamentos digitais facilidade na palma da sua mão. Beleza. Olha, o pagamento aqui pelo WhatsApp, você pode realmente fazer com o Banco Inter. Você pode fazer esse pagamento. Só basta cadastrar seu cartão de crédito no, no WhatsApp e fazer pagamento diretamente por conversa. Você tem também pelo Apple Pay, você pode cadastrar seu cartão e pagar é, por aproximação com os celular, celular, celular, celulares da Apple. Você tem o Google Pay também, você pode fazer compras. Pelo, por aproximação, cadastrando o seu cartão no, no seu Android. E também tem o Samsung Pay, que eu acho muito interessante, já usei bastante. O Samsung Pay, ele tinha antigamente, eu não posso confirmar agora, mas é, ele também tem um programa de fidelidade quando você paga com o Samsung Pay e você ganha pontos com isso. Se você quer que, quiser que eu faça um vídeo especificamente sobre o Samsung Pay, é, comenta aqui embaixo aqui que eu vou... vou vou fazer. E aí, de, dentre dessas quatro possibilidades, eu acredito que o Samsung Pay seria o melhor para você ganhar, além do, do cashback do cartão, você ia, vai estar tá ganhando esse... É tipo um que tem o Samsung Pay. Mas vamos continuar aqui. Então, no Banco Inter você tem cartão sem anuidade, tem TED ilimitado. Isso aqui era antes da época de, de ter o Pix, né? Saque gratuitos, é, depósito por boleto, Pix, Marketplace... Tem tudo que um, um banco digital tem. Aqui, é, simule o valor do parcelamento da sua fatura. Bem, bem se, se você está nesse canal, é porque você, você não vai precisar disso aqui. Você não vai dar um mole de ter uma fatura sua é, vencida e você ficar pagando juros e mais juros para o banco por, por falta de conhecimento financeiro seu ou, ou por falta da sua por falta da sua educação financeira. Então, aqui eu sempre tento passar educação financeira, é, ganhos com a internet, cashback, esse, esse tipo de informação é de suma importância para você, porque no, se a gente precisar de uma simulação desse aqui é porque a gente já está perdendo dinheiro. A gente não quer dar esses juros para os bancos. A gente quer esses juros para gente caso a gente faça algum investimento, né? Então vamos pular aqui. Tá. Aí que a gente chega aqui na parte dos cartões. Eu estou ultima, ultimamente utilizando o meu cartão Inter, o Gold. Eu tenho ele já há algum tempo. Meu limite até que é bom nele, se eu não me engano, passa de 8 mil. Como eu tenho o Gold, a gente tem aqui seguro proteção de preço, garantia estendida original, Mastercard Global Service, é, seguro. Compra protegida, Mastercard surpreenda, ofertas especiais, Mastercard. Aí, esse caso você, aqui você tem os benefícios do Platinum e os benefícios do Black, que o mais importante para gente seria aqui, é, Mastercard Airport Experience fornecido por Lounge Key. O que, que é isso aqui? Ah, e tem esse aqui também, ó, sala VIP de Guarulhos. Isso aqui é você poder entrar nas salas VIPs. É, do LogTiki, mais pra frente eu já vou mostrar para vocês aí do que se trata bem, como eu falei logo no começo do vídeo para você conseguir antes um cartão Black, principalmente do Intel você precisava, eles ainda nem atualizaram aqui por essa página do site mas aí já deram a informação é, que você vai poder conseguir de uma forma mais fácil, antigamente era assim ó, com a carteira de investimento a partir de 250 mil, você tem todos esses benefícios exclusivos que seria o cartão Black do, do Banco Inter. né então o que acontece? Aqui, então, aí antigamente você tinha que ter esses 250, né? Lembrando que o cartão black do Banco Inter você tem principalmente aqui 1% de cashback e o acesso a, a salas VIPs de Guarulhos e através do Lounge Key. Então, olha só, cashback é vida. Véio. Cartão Black com cashback ainda, sem, a, sem anuidade, é a melhor coisa que tem, cara. Isso daqui é. é é demais, é demais, é bom demais 1% de cashback sem, sem você pagar anuidade é muita coisa, então eu vou fazer de tudo aqui para conseguir ele também, é, daqui a uns 4 5 meses eu vou fazer um vídeo mostrando que eu vou estar com ele, hein? vou solicitar o que acontece? Antigamente por esse valor muito alto de investimento, a gente não conseguiria. A partir de agora, a partir do dia 4 desse mês, a gente vai poder conseguir ter um upgrade, solicitar o um upgrade do seu cartão, pode ser do, do Gold para o Platinum ou para o Black. Se você precisar, se você quiser fazer o upgrade para o Platinum, você precisa ter uma, um gasto mensal de 5 mil reais durante 4, 4 meses na sua fatura. Aí você vai fazer uma ligação para o Banco Inter e solicitar essa, esse upgrade. E aqui ó na, na parte do black né está falando o que eu acabei de dizer, na verdade solicite, você precisava antes de 250 mil investido. E agora como mudou, né? É, aqui ó, é, mas essa regra mudou, poderá solicitar o upgrade do cartão quem tiver todas as faturas em dias e gastar 7 mil ou mais nas últimas quatro faturas, 7 mil ou mais. Aguarde é esse que, que são é mais importante. De... E também você não pode usar aquele CDB é, limite investido. Então se você investiu lá, sei lá 3 mil para conseguir ter esse, esse limite de, no... de 7 mil por mês. Ele não vai estar tá contando. Então no caso como eu te disse. O meu cartão eu tenho limite de 8 e pouquinho. É possível que eu consiga fazer o upgrade dele. Esse mês eu fiz o upgrade do meu C6 Bank para o Black. Aqui, tá nesse vídeo, você pode olhar aqui no card e a fatura dele mensal tem que ser de 8, 8 mil por mês. E a diferença aqui principal, a facilidade maior de você conseguir esse Black, porque é, é assim: no Banco Inter, você precisa apenas de, de quatro faturas com 7 mil reais por mês, né? Então, se você começar a partir de agora fazer uma fatura de 7 mil, por mês em quatro meses você vai poder solicitar o black do banco inter e aí posteriormente ele, ele é de graça então depois que você conseguir essas quatro faturas você não vai é, precisar pagar anuidade, ele é de graça, você já vai estar tá com ele para sempre. Então aí você vai ter acesso à sala VIP, você vai ter 1% de cashback, que são as melhores coisas que tem no cartão Black. Ó, não esquece de dar o like aqui nesse vídeo, que é de suma importância. O YouTube precisa entender que esse é um vídeo relevante, que você está vendo algo interessante aqui para poder... É passar para mais pessoas. O público alvo aqui desse canal tá na média aí de idade de 25 a 35 anos, mais ou menos é o público que mais assiste. Então é o público mais enganjado é que busca é, tipo de conhecimento, né? As pessoas mais jovens, um pouquinho mais jovens a isso, elas não estão muito preocupadas ainda com com investimento, com lucro, com bem-estar posterior, né, que a gente está, é, é muito imediatista, então isso daí atrapalha um pouco a gente. Mas essa, se você tem entre 25 e 35 anos, saiba que é o momento certo aí de você estar tá se inteirando por esse tipo de assunto, porque isso aí vai te trazer frutos muito maiores para o futuro, beleza? Então vamos continuar aqui o vídeo. né Você acessar é, as salas VIPs e eu vou até te mostrar aqui. É um exemplo, né? você cli é, clicando aqui, é, é, Load Key Experience, quando você clicar aqui, ele vai te mandar para o site da Load Key, você precisa fazer o seu cadastro da sua conta, e aí é, é um cartão por conta, então você tem que ver exatamente qual cartão que você vai usar, porque alguns cartões são limitados à quantidade de, de acesso à sala VIP pelo Load Key. Então aí vamos supor, eu vou botar aqui para localizar, vamos supor que eu vá para São Paulo. E aí eu consigo localizar aqui quais são os, ó, eu tenho em Congonhas e Guarulhos, tenho sala VIP nos dois, então eu vou poder acessar aqui é, a sala VIP, vou conseguir acessar a sala VIP aqui com esse cartão. E, e alguns cartões black e alguns cartões black você também pode pedir um adicional para alguém que viaje com você com a sua esposa com a sua namorada você pede o um cartão black para eles também o adicional você não vai pagar nada e eles vão ter também o mesmo benefício do seu cartão Black, que é ter esse acesso à, à sala VIP. Alguns cartões, eles cobram a cortesia, né? Porque tem, é, vamos dizer, esse benefício é só para a pessoa que tem o um cartão Black. E a pessoa com, que está te acompanhando, às vezes, não tem. Então, fica chato você ir sozinho para uma sala VIP, né? E até porque se ela for entrar, ela vai pagar em dólar. Se não me engano, é 32 dólares para poder entrar na, pelo Loud key. E se você fizer... O cartão adicional para essa pessoa. Esse cartão, sei lá, pode ficar guardado contigo que seja. Mas quando for para viajar, você vai com os dois cartões. E a pessoa também vai ter o benefício de poder estar tá entrando aí na sala VIP junto com você. E o lado aqui, ó você pode ver, tem mais de mil salas VIPs pelo mundo. Tem ofertas de refeições, ofertas de varejo, ofertas de spa. Isso aqui eu não acho tão interessante. O que importa mesmo são as salas VIPs. Que é, pô, é um luxo pra caramba, é bom demais. Você comer à vontade ali, é tudo depois que quando você acessa ali, você porra, é bom demais, você se alimenta bastante, tem bebida, tem drinks, tem gin, tem, tem tudo então, aí fazendo uma comparação rápida aqui pelo Banco Inter e pelo C6 que eu acabei de solicitar ainda não chegou para mim o cartão, mas vai estar tá para chegar e agora o Banco Inter também com essa promoção aí, com essa, essa novidade me deixou muito tentado de conseguir esse cartão e a diferença básica é porque no C6 Bank eu tenho que se gastar 8 mil reais é, do, do sempre toda fatura tem que ter pelo menos R$ mil reais de gasto e o banco Inter ele só precisa de sete mil em quatro faturas então isso aí é muito mais fácil de eu conseguir eu consigo provavelmente esse aqui dá para eu conseguir é, além de considerar né que eu peguei o, o C6 Bank por, porque ele dá três meses de anuidade grátis então eu vou me adaptar primeiro ao C6 Bank que provavelmente eu acredito que não consiga completar os 8 mil assim durante todo o período né de um ano dois anos que seja provavelmente eu migre aqui para o banco inter na, na questão do cartão black porque eu consigo pelo menos quatro meses dá para fazer esse tipo de gasto né se você se adaptar aí dependendo da situação da pessoa, ela consegue se adaptar para conseguir um cartão Black e esse aqui, pelo que eu vi, é o mais fácil de você conseguir, assim, isentando com gastos, né, porque ele não tem anuidade, então isso aí torna-se muito fácil a gente conseguir agora um cartão Black, muito fácil, entre aspas, né, mas quem quer um Black, infelizmente, tem, tem esses perrengues aí para poder, poder desenrolar isso, né, mas vale muito a pena, tipo, porque se você, só de você entrar na sala VIP, que, pô, a gente, quem viaja bastante, quem, quem mexe com milhas, viaja bastante e aí é, você tendo acesso a essas, a essas salas VIPs é, ajuda bastante conto com a participação de vocês aqui nesse momento para deixar aqui embaixo se você gostou dessa análise rápida entre dois cartões black né se você tem um objetivo de ter um cartão black também comenta aqui embaixo é o ponto com a participação de vocês aí e aqui assim vamos fazer mais vídeos aqui para vocês para informar essas possibilidades toda possibilidade de um cartão Black, Platinum, o que seja, que vai estar tá passando aqui para vocês, gerando novo conteúdo, te trazendo informações que podem te ajudar aí na sua economia, no seu ganho, no, no seu lazer, né? Que você tem um cartão assim é lazer, praticamente, porque, como eu falei, sala VIP é, é o que há, é o que há. Então, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo, então até a próxima, valeu!